Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem. Hoje, não sei se vocês perceberam, a gente está sem o telão. Probleminha técnico, faz parte, mas nada que atrapalhe a nossa palestra. Como eu sei os recados de cor, eu vou falar assim mesmo, tá? Eu queria dar um lembrete para você continuar se cuidando. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara. Intensifique os cuidados com a higiene das mãos, tá? Porque a pandemia não acabou e a gente tem que continuar se cuidando. O atendimento fraterno somente online. É, eu tenho o telefone aqui caso alguém precise. Pode ligar no 981 336468. -33 com certeza a pessoa que te atender vai te atender com muito carinho. As nossas palestras públicas são às quartas, sextas e domingos às quartas e sextas, 20 horas, e domingos, às 10 da manhã. Por enquanto, também só online. tá Temos uma campanha permanente de arrecadação de alimentos. Então, quem puder colaborar, é, pode trazer as suas doações aqui ou entregar no CIPs. Pode ser cesta básica, pode ser uma caixa de leite, podem ser itens individuais que vão compor uma cesta porque aí a gente pode atender bem todas as famílias que estão cadastradas. Temos também o nosso bazar, que funciona aqui na, na calçada do Cips, é uma loja muito linda, quem não foi está convidado, passar lá para ver. Todas as peças são vendidas a R$ 5,00. Aceitamos também doação de roupa feminina, masculina, infantil e acessórios. Então, quem puder também colaborar. Pode trazer a doação para cá ou direto no Bazar nos dias que estiver funcionando. Ele funciona na quarta-feira, das 14 às 17 horas, e no sábado, das 9 ao meio-dia. Lembrando que todo o valor arrecadado é para custear as despesas da nossa casa espírita, ok? Temos também um dia 16 de junho, a Fabiana Falcão vai iniciar o estudo do Grupo Maria de Nazaré. É um estudo direcionado para mulheres. Eu falo que é o clube da Luluzinha, né? E quem tiver interesse, pode ligar no número 991326853. É o celular da Fabiana. As vagas são limitadas. Então, se houver interesse, eu peço que ligue logo para poder garantir a vaga, ok? Vamos fazer agora a nossa oração inicial. Eu peço que todos fechem os olhos.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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje a palestra é com o nosso querido amigo, doutor Ulisses. Eu passo a palavra a ele e peço que todos emanem boas energias. Vou higienizar o microfone, só um minuto. Boa noite, boa noite a todos. Um probleminha técnico, mas que não impediu de nós estarmos presentes. Agradecendo muito ainda a todos que nos ouvem e nos veem através do Facebook, aos nossos companheiros espirituais que frequentam as sextas-feiras, a Cris ao Ivair, que estão conosco, nos ajudando, e a Márcia, que também veio dar um apoio técnico. É, a palestra de hoje, às sextas-feiras, nós temos... Vamos tomar um pouquinho de água, uma sequência de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje... Seria, seria não, hoje é o capítulo 17 ser Sede Perfeitos e a Virtude. Só que antes eu gostaria de solicitar o seguinte. Durante a nossa palestra, nós vamos procurar fazer uma irradiação para, vamos escolher duas ou três pessoas espíritos pode ser encarnados ou não, que a gente sabe, nós sabemos que estão necessitados. E vamos pedir ao grupo espiritual que trabalha conosco na sexta-feira, que apoiado nas nossas vibrações, no nosso coração, nessa doação fluídica em conjunto com os nossos pensamentos e com a ajuda deles, encaminhar essas pessoas. Então, eu já escrevi minhas três minha, meus meus três pedidos aqui façam isso e vamos deixar também a nossa água fluída e para o final do trabalho eu tive a, a curiosidade de saber quem é o espírito que ditou a Kardec sobre a virtude, nesse, quando Kardec o colocou nesse capítulo do título Sede Perfeitos, e que é François Nicolas Madeleine. Essa, essa, essa mensagem foi é, dita em 1863. Vamos guardar bem essa data, porque em 1863, 1864 no dia 15 foi foi que nós tivemos a publicação do, da primeira edição do livro dos espíritos em abril de 1864 essa mensagem é de 1863 quem é esse espírito ele é francês é um cardeal e ele desencarna em dezembro de 1862 e também colabora com o livro, com o Evangelho Segundo o Espiritismo, na, no Bem-aventurados os Aflitos, também datado de 1863, A Felicidade Não É Deste Mundo. E no capítulo 17, na próxima sexta-feira, inclusive, que também foi ditado por ele, Superiores e Inferiores. E um outro fato interessante é que esse espírito foi apresentado a Kardec na reunião da Sociedade Espírita de Paris em 1862. Vejam bem, ele ditou, perdão, ele desencarnou em 1862, ele ditou em 1863. E ele foi introduzido na Sociedade Espírita de Paris por um outro espírito que também colaborou na codificação, que dava o nome de Joubert. Eu achei muito interessante isso. Bom, como é que nós podemos definir virtude? Nós estamos sem, sem a tela, mas eu vou ler aqui. Como é que nós podemos definir virtude? O que é virtude? Quais são as virtudes? O que, como que nós podemos adquirir virtudes? E qual é a definição disso? Aristóteles, desde a época de Aristóteles, Aristóteles praticamente 300 anos antes de Cristo, ele definiu a virtude como hábitos dignos de louvor. E dividiu em dois tipos, que seria as virtudes morais e intelectuais, e as virtudes morais dizem respeito ao caráter, as intelectuais, à sabedoria. Nós vamos buscar no dicionário na web que fala o seguinte, que define virtude, conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade, e no aurelhão, disposição firme e constante para a prática do bem. Um outro agradecimento que a gente sempre faz é para a Lígia. A Lígia que faz o preâmbulo das reuniões, ela sempre pergunta: "Tá boa a, a, a, o texto que eu, que eu que eu escrevi, que tal? Tá bem? As, as fotos estão bem? E nenhuma vez nós falamos: "Olha, Lígia, não tá não". E a gente tem que ser sincero. Não, não tá não. Então eu trouxe uma, infelizmente vocês não vão poder ver, que, mas está na chamada da nossa palestra, que é alguém plantando uma pequena, um pequeno, é, vamos dizer, a gente não sabe ainda o que, que vai ser, se é um arbusto, se é uma árvore, se é uma coisa gigante, mas está plantando é, uma pequena plantinha, verdinha, com as mãos num solo que a gente tem certeza que é fértil. E ali já escreveu o seguinte para nós: As virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito. Pelo hábito. Tendo como base a atuação simultânea da inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade. São as virtudes que regulam os atos humanos. Ordenam suas paixões e guiam sua conduta, segundo a razão e a fé. Tem da onde ela tirou, está aqui, mas fica só para nós dessa vez. Então, acho que nós podemos resumir que a virtude é a excelência do comportamento. Seria fantástico se nós vivêssemos numa comunidade aonde a virtude estava no coração de todos, extravasando nos comportamentos, seja na área social, na área política, na área econômica, nos lares, nas escolas. Mas, infelizmente, nós sabemos que a Terra ainda não está nessa fase, nesse estágio evolutivo, mas vai chegar. Mas nunca nós podemos esquecer, se ela é a excelência do comportamento, o comportamento começa na nossa mente. Nenhum comportamento é extravasado de uma maneira, sem a, a, a colocação, sem o trabalho, sem a edificação no nosso, na nossa mente. Então é muito importante para que nós possamos... Conhecer primeiro as virtudes, quais são? É uma infinidade. Vocês querem ver? As virtudes são a nossa essência como seres humanos. Tudo que a gente pode imaginar de excelência de comportamento. Coragem, integridade, determinação, disciplina, honestidade, respeito, justiça, lealdade, perdão, Gratidão, humildade, compaixão. Não é, não é possível. Existe uma lista infinita de virtudes. Como adquirir virtude? Será que nós somos virtuosos? Mas é muito importante nós entendermos que nós não somos iguais. Nem na área física. Porque se nós colocarmos a nossa, o nosso dedo num, num exame datiloscópico, aquele que todos lembram, não existe duas pessoas iguais, inclusive na datiloscopia. E no comportamento idem, porque nós temos experiências diferentes, embora somos filhos de Deus. Nascemos com simplicidade e ignorantes, mas somos filhos de Deus. Na nossa peregrinação milenar, nós vamos adquirindo conhecimento e no relacionamento interpessoal, no plano espiritual e no plano no, no plano espiritual e no plano físico. Nós vamos adquirindo aquilo que nós podemos entender como necessidade de qualidades de caráter. Então nós uns vão apresentar determinadas virtudes que o outro companheiro ainda não tem. E isso é muito importante. Porque nessa troca de observação, lógico que nós vamos sempre lembrar que nós temos que desejar ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Olha, quase. Mas vamos lá. E aonde nós vamos adquirir as virtudes? Lendo, assistindo às palestras... Vão buscar no supermercado de jeito nenhum. Nós vamos adquirir na nossa vivência. Nós vamos adquirir durante a nossa vida de relação. Com vontade. E é muito interessante é, aquelas palavras né, que dizem: ah, não, eu, você precisa se modificar. Não, mas o pau que nasce torto, morre torto. Quer dizer, é uma. É uma desculpa o termo, mas é uma estupidez. Isso é uma desculpa para a preguiça. É uma desculpa para um estacionamento na vida física. E espiritual também. O nosso amigo, cardeal, escreve o seguinte para nós. Quando começa, é cumprido. Se vocês têm em casa agora a, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vão olhar esse capítulo, começa assim. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E aí ele fala, ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Numa sexta-feira, atrás, não, não a passada outra, o Luciano ficou encarregado de fazer a palestra sobre o homem de bem. E quando nós voltamos atrás, o homem de bem, são 19, 19 parágrafos. E, além de tudo, ele ainda fa eles falam ainda que, após a execução dos 19, que é não é a relação completa ainda, mas quem quer que se esforce possu pra, para possuí-las estará no caminho que conduz as demais. Eu acho que nós podemos até fazer um pedido a Kardec. Eu não sei o que vocês acham. Podemos fazer um abaixo-assinado. Eu já fiz. Vou contar o resultado. O que eu pedi a Kardec? Primeiro que André Luiz inventa aquele negócio de tobonus bônus hora. E a gente fica imaginando quantos bônus hora nós temos na bagagem. Que, tá aqui, que peso é a nossa mala espiritual. E agora Kardec me coloca 19 itens. Então nós fizemos o seguinte, pedimos a André Luiz, por favor, que mude isso para bônus minuto. E que Kardec diminua para Apenas duas que a gente ainda vai escolher, hein? Das 19, e coloque o homem de mais ou menos bem. O que vocês acham? E veio a resposta, indeferida. Vamos continuar. Bom, ele continua dizendo o seguinte para nós. Então, vamos lá. As virtudes são a nossa essência como seres humanos. Então uma série de, de uma série de orientação. Vamos lá. A virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Eu acho que, se nós fôssemos escolher virtude, a gente precisava escolher algumas, assim, a sabedoria, quer dizer, a prudência. Mas, quando nós examinamos, fazemos uma, uma análise introspectiva, a gente tem que se lembrar sempre de São Luís. À noite, vamos rememorar como foi o dia aquilo que nós fizemos e bom, aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, e continuar no dia seguinte e lembrar sempre que o Chico falava assim que a gente morre toda noite e acorda e revive no dia seguinte durante, quer dizer, o nosso trabalho durante o sono. E nosso cardeal fala também o seguinte, que São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de ars, era virtuoso. E assim, muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Humildes. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente das suas santas inspirações. E praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. É muito interessante a gente também conhecer a vida de São Vicente de Paulo. É, ele, francês, padre francês, ele recebeu uma herança em Marsella e foi buscar a herança lá, que, que alguém doou um dinheiro para a Cúria e tal, e ele foi buscar. Na volta de Marsella, eles foram atacados por piratas turcos, e a vida dele virou a coisa, ele foi vendido como escravo, etc. Olha, é muito interessante. São Vicente foi canonizado. E ele fala de cura de Ars. E veja que interessante, o cardeal cita duas, duas pessoas do clero. São Vicente e o cura de Ars. Cura de Ars não é Cura. Cura quer dizer pároco, padre, e Ars é uma cidade pequena, na França, perto de Lyon. Lyon, vamos lembrar, de Kardec. Aliás, nós tivemos uma, uma reunião uma vez com um colega de Curitiba, que desencarnou, eu já até citei na última, na última palestra, ele desencarnou em 2019, e ele falava assim, que a gente fala muito, isso é o Kardec, o Kardecão, o Kardec, não sei o quê. Fala que a gente tem que falar, é a senhora Allan Kardec. Porque, por, lógico, a gente fala Kardec com aquele, com aquele carinho, aquela coisa, o, o que ele deixou para nós é uma coisa inimaginável. Impossível de nós conquistarmos uma coisa semelhante, impossível. E ele fala mais assim para nós o seguinte, que nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. Muito cuidado. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvintes tolerantes. Essa virtude de ostentação, esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpesas e odiosas fraquezas. Porque tem muitos, tem muitos companheiros e tem muitas pessoas que, na sociedade, no emprego, ou com o patrão, ou no, ou no emprego, alguma coisa, que a, a, a, essa, ele, eles têm que se comportar de determinada maneira. Então, é, a, a, às vezes acontece o seguinte, a gente observa alguém e fala, nossa, como é bondoso ou uma senhora ou um jovem como é bondoso nossa como é educado mas que com grandes grandes virtudes e aí a esposa ou o esposo faz assim com a cabeça como quem dizendo vai ver lá em casa como é que ele é então é isso exatamente isso que o que o nosso o nosso amigo deixa para nós o homem que se exalta a si mesmo que eleva estátuas à sua própria virtude em princípio aniquila por essa única razão todos os méritos que efetivamente poderia ter. É o indivíduo que fala assim que ele, ele tem um orgulho da humildade dele, é tão humilde que ele tem um orgulho da humildade dele. Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo do coração, mas desde o momento que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios, degenera em amor próprio. O que os espíritos protetores, o que os nossos mentores, o que os grandes espíritos querem, eles não querem estátuas, eles não querem que nós é, façamos a, a, uma. É, elevemos. Não, o que eles querem é o nosso trabalho. Eles querem exatamente que nós nos exercitamos, nos exercitemos com os seus ensinamentos. E trabalhamos a nossa vida. Tem um comecinho, eu, do capítulo 12 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. E ele nos fala o seguinte. E que direi daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? O que eu acabei de falar. Finge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 Ó vós todos, ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios. Veja bem. Cardeal, desencarna em 1862, dá uma mensagem em 1863, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó vós todos, a quem a fé espírita reanimou com os seus raios, e que sabeis, Enquanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essa. Ele, ele chama estultícia, lógico, eu fui ver o que, que, que quer dizer, é estupidez. Que se entregueis a essa estupidez. E o Espiritismo nos mostra o seguinte: que a evolução não dá saltos. O que nós sabemos hoje, aprendemos, e o que o no, na, na exteriorização dos nossos comportamentos é uma bagagem do passado associada à bagagem do presente, que é do, a do presente é mínima, ínfima com o que nós temos no passado. Nós temos cristalizações do nosso comportamento e que às vezes é muito difícil nós nos desvencilharmos dela. Mas nós temos que ter vontade. E inúmeras vezes nós estamos num ambiente que que vai nos provocar para nós exteriorizarmos as nossas virtudes ou tentarmos melhorar as nossas condições de comportamento para nos transformarmos em seres virtuosos. Em algumas passagens, em algumas, lógico, não é nos, nos 19, mas para que a gente possa melhorar um pouquinho. Então, nós temos que ter um ambiente hostil, se, se nós estivermos num ambiente em que todos são virtuosos, bondosos, alegres, satisfeitos, humildes, como é que nós vamos saber se nós vamos esterilizar ou não alguma virtude? Então nós precisamos de um ambiente hostil. Nós vamos ver isso mais para frente. Ah, uma outra coisa que nós precisamos lembrar... É que a excelência do nosso comportamento. Que momento é que realmente uma virtude torna-se virtude completa? No momento em que existe sublimação de comportamento. Qualquer motivo não nos tira da razão. Qualquer motivo não nos tira do nosso equilíbrio. Em determinado sentido, lógico. Então, essa excelência é adquirida com o tempo. Quantos são excelentes? Lógico que Jesus é inimaginável. Mas, por exemplo, a gente lembrava do Chico, o Chico, o Chico quando encarnado. Alguém poderia provocar o Chico para ele falar alguns palavrões. Pode tirar o cavalo da chuva. Ah, Chico, é, nós vamos contar uma história para você, você vai ficar com raiva. Podemos tirar o cavalo da chuva. Com certeza... Esses, não só São Vicente, como o Cura, Dars mesmo, e mesmo o, o Madeleine, eram muito virtuosos. Para que Kardec pudesse selecionar os seus escritos e colocar na codificação, um ano depois... Bom, eu tinha... De, nós vamos fazer um teste é, é pena que não deu para projetar eu fui muito para frente eu não deu para projetar mas nós vamos fazer um teste em ambiente hostil fictício tá fictício de mentirinha seis só seis paciência respeito humildade bondade tolerância e caridade vocês guardaram guardou ir. Beleza. Paciência, respeito, humildade, é teste, hein. Bondade, tolerância e caridade. Vamos lá. Paciência. Vamos dar um exemplo assim, bem fictício, tá? É, nós vamos numa consulta médica. É, me perdoe meus colegas, mas vamos fazer uma consulta médica. Horário marcado, 15 horas. Nós chegamos, lógico, Mineiro chega 20 minutos antes. Até meia hora. 14h40 nós estamos no consultório. 15 horas. 15h15. 15h30. 16 horas e nada. E entra alguém que estava atrasado na nossa frente. Que chegou, não, que chegou antes, então era a vez dele. Depois de uma hora e meia. A secretária chega e fala, me perdoe, nós temos que remarcar a consulta, o doutor foi chamado para uma urgência. Qual é a nossa reação? Ou nós já fomos embora antes, depois de uma hora e meia, nós já fomos eu vou no outro. Ira, paciência. E o nosso mentor iria falar o quê? Agradeça a Deus, porque... Essa pessoa que ele foi atender deve estar muito necessitada. Então, ore por ela. Ore pelo doutor para que ele tenha as mãos, etc. E, tal. e no banco? Entramos na fila do banco. olhamos na, no, Hoje, nós vamos bem menos no banco. Mas ainda, de vez em quando, temos que ir. Mas diminuiu bastante o afluxo a, a, as pessoas ao interior do banco e tem lá idoso aí nós entramos na filha do idoso achamos que ela vai andar mais depressa e aí alguns companheirinhos da mesma idade etc tiram um papelzinho depois tira outro tira outro tó. e nós olhando o relógio nós temos um compromisso e tira outro tó. de repente o atendente sai vai conversar com o gerente e não volta qual é a nossa reação <risos> vamos ficar muito bravo ou nós vamos falar será que teve uma dor de barriga será que ele não passou bem o nosso mentor falando conosco não, não somos nós não é nosso mentor respeito bom passamos no paciência já tirou nota 10 respeito respeito às leis do trânsito 80 quilômetros por hora melhor ainda nós vamos a são paulo 110 na rondon 120 na castelo e a gente está um pouquinho de pressa nós respeitamos eu acho que nessa nós passamos né será aqui em Vauru, tem lá perto da escola 40, 60 quilômetros 40 desculpa 40 km por hora tem um radar tem um radar ali lugar perigoso e aí termina o contrato, eles retiram momentaneamente o radar. E a gente sabe, olha, o radar não está mais aí. Eles tiraram. Nós passamos a 40. Respeito às leis do trânsito. O que é o respeito? Virtude. Que a paciência? Virtude. Bondade. Terceira é bondade. Será que nós temos paciência com os idosos? que conta a mesma história várias vezes, com o pessoal que, infelizmente, tem Alzheimer, que não sabe o que fala, ou que ou alguma coisa repetitiva. Será? Eu acho que essa nós vamos passar tranquilo, hein? Passamos tranquilo. Bondade, virtude, tolerância. Tolerância. Tolerância, será que nós teremos tolerância com as pessoas que falam demais, querem impor as suas ideias, fala alto, e nós podemos desviar, de repente, nós conhecemos pessoas assim que terrivelmente querem colocar as suas ideias na sua área religiosa, na. na Dentro da comunidade, fora da comunidade. E são pessoas assim que a gente precisa ter muita tolerância. E às vezes a gente fala assim: hum, assim não dá. Ah, não, não dá. Não, e outra coisa, não tolero pessoas ignorantes na convivência. Não tolero pessoas ignorantes. Será que nós desviaríamos do caminho quando a gente está andando na rua e a pessoa vindo na nossa direção? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. O que nós fazemos muitas vezes? Hum? Entramos na primeira loja, chegamos até comprar alguma coisa para ela passar logo. Ou nós paramos, temos paciência, tolerância, bondade de ouvir. Mesmo com pressa, ouvir, ouvir. Caridade. caridade fora da caridade não há salvação quantas vezes nós oramos aos políticos que se corromperam e que nós sabemos quantos se corromperam são irmãos que se deixaram levar e assumiram compromissos enormes com a espiritualidade, mas quantas vezes nós oramos por eles? para aquele, Porque Chico lembrava muito bem isso, que nós sempre oramos para os perseguidos e esquecemos de orar pelos perseguidores. Será que nossos mentores oraram por nós em eras passadas em que nós estávamos numa situação semelhante, caridade, perdão, perdoar o próximo sem pensar na recompensa. Quando é que será que as virtudes? Nossa, eu passei da hora, hein? Quando será que as virtudes podem nos trazer saúde ou a não-virtude ou os vícios podem trazer enfermidade? Na passagem de Lucas 6,19, Lucas fala assim, nós estamos encerrados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Eu não vou repetir a passagem da mulher hemorroíça, que toca as vestes do Cristo e se cura imediatamente. Tanto que, é, eu não vou repetir, é uma, é uma passagem muito conhecida, mas é de, um, de, uma, de, uma, de uma profundidade de amor, e de, uma coisa impressionante. Na Gênesis, no capítulo 15, no item 11, eles comentam isso, que fala assim, na mulher que sangrava, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato de, da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou irradiação fluídica normal para realizar a cura. De mim saiu uma virtude, que energia... Fantástica. Será que nós podemos, não como Cristo, mas será que, se nós somos filhos de Deus, Cristo é nosso irmão maior, será que nós podemos nos comportar de uma forma semelhante e ajudar o nosso próximo com a nossa irradiação salutar, com os nossos fluidos, oriundos do nosso coração, do nosso comportamento, que quando nós adquirimos as virtudes, automaticamente nós estamos caminhando para melhor na nossa vida. Mas nós temos que ter esforço, nós temos que ter vontade, muitas vezes de fechar a boca uma hora que nós gostaríamos de falar determinadas coisas, de olhar as pessoas com um olhar, não com um olhar de desdém, de, de, de um orgulhoso, de, não, mas olhar com um olhar de amigo tentando compreender o nosso próximo, porque ele também está em, em evolução, como nós. Tem virtudes, mas tem defeitos. Nós podemos ter virtudes, mas temos defeitos. Eu gostaria de ler uma... Ele é meio cumprido mas eu vou, eu vou contar mais ou menos. Em Missionários da Luz, no capítulo 2, Epífise, o mentor Alexandre, falando sobre energia que nós captamos através da pineal, e mais ou menos, depende muito da nossa individualidade, agora nós vamos falar de mediunidade, ele fala o seguinte, que contra os perigos possíveis da excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções da epífise elétricas, aconselharam os moços etc., a, a praticar esporte, Quer dizer, para pelo menos é, dissolver um pouco essas, essas, essa energia, agora nós vamos chamar de elétrica, mas esse campo eletromagnético que, nós, que a, que a hipófise tem condições de agregar. Mas ele fala que, que isso é importante, o esporte é importante para a socialização. É, para que nós, quer dizer, lógico, para nós mantermos a nossa saúde física, que é muito importante, é, o templo físico, é, para que nós podamos nos, nos exercitar espiritualmente, mas sem o abuso. E ele fala o seguinte, que são muito raros ainda na Terra, os, são muito raros os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do Espírito Eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude. Olha aqui, André Luiz. O homem vive esquecido de que ensinou a virtude como esporte da alma. Ele tem que praticar, ele tem que se exercitar, ele tem que procurar, tem que se esforçar para ser pessoas melhores. Mas nem sempre se recorda de que o problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância e sim a substância em si mesmo. Quer dizer, é o espírito. Vamos, vamos nos equilibrar. E é evidente que nós precisamos tomar muito cuidado com uma palavrinha, que é o elogio. Muito cuidado. Eu vou citar, por exemplo, no meu trabalho. No meu trabalho, por exemplo. Isso dentro, dentro do centro, fora do centro, em qualquer lugar. Eu faço um diagnóstico, alguém elogia, nossa, que, que diagnóstico fantástico. E aí vem, dois, três, quatro. Se eu não tiver equilíbrio, o que, que eu vou achar? Eu sou o maior, eu sou o bom. Quase a música do Roberto Carlos, eu sou o bom. Para que eu vou depender dos outros? Vou dar de sozinho. Eu posso incorrer no erro, porque eu tenho que ter a humildade de buscar alguém com mais experiência em determinado setor. E isso pode ocorrer com o médium. Nós já vimos médiums se perderem por orgulho, elogio. Bajulação, se perder e infelizmente entrar num processo de obsessão que nós conhecemos como fascinação. Nós pedimos para fazer irradiação. Está terminando o tempo da irradiação e nós vamos encerrar também. O que nós exercitamos agora... Chama-se bondade. Amor ao próximo. Nós doamos de nós as pessoas necessitadas. Isso é muito importante. O que nós fizemos agora, antes de encerrar, ainda vou lembrar alguma coisinha. Que essa energia que nós agora dispendemos e dispendemos mesmo, Muitas vezes somos médios, somos procurados em qualquer hora para ajudar. Eu me recordo, nos trabalhos que nós realizávamos de radiação, a entidade espiritual falava, prestem atenção, o trabalho, a encerrou, mas o trabalho não terminou. Vocês podem ser procurados em casa para doação fluídica e para ajudar entidades que estão extremamente necessitadas. Antes de encerrar, mais dois minutos, é, nós temos um, um colega que é um, um dos grandes entendidos de epífise pineal, que é o Sérgio Felipe. E o Sérgio nos lembra que é esse acúmulo de energia que nós temos. Muitas vezes nós não temos certas virtudes, essas energias podem acumular e não ser dissipadas. Ele quer dizer o seguinte, nós não nos exercitamos de doar alguma coisa ao próximo. E é evidente que se nós temos uma lâmpada que ela suporta uma voltagem de 110 ligar no 120, ela queima. E isso pode nos prejudicar. E às vezes nós temos é, dor de cabeça, nós temos insônia, nós temos ah, vamos, vamos deitar, não sabemos onde pôr a perna, temos dor na perna, dor, dor no braço ansiedade, e tudo isso às vezes é, não é, não estou dizendo porque é sempre, mas tudo isso às vezes é energia que está acumulada na nossa organização fisiopsíquica É essa hora que nós lembramos muito dos passistas que trabalham conosco, e eles estão trabalhando, eles não estão aqui conosco, mas eles foram chamados para trabalhar. Então nós vamos encerrar agradecemos muito a todos pela, pela, pelo carinho, pela atenção perdoe algumas palavras mas nós vamos encerrar nós vamos encerrar agradecendo ao Criador pela vida agradecendo a Jesus nosso Mestre que nos perdoa ainda ainda temos muito a crescer, Mestre, mas temos vontade. Inúmeras vezes, as lágrimas correram porque erramos e nos arrependemos. Auxilia para que os seus discípulos protetores possam estar conosco, nos momentos difíceis da nossa escala, mas nós sabemos, Jesus, que a decisão tem, as decisões tem. As nossas sabemos ainda, Jesus, que falta muito, muito para as nossas virtudes, mas Senhor, nós recebemos a nossa profissão.